Bom dia, estamos no roteiro da caravana do primeiro passeio, encontro de campers Tourism. Camper. Camper. Tá? Então... Chegamos aqui na partida do encontro dos campers. Olha aí, ah, as casinhas se, se arrumando aqui. Pegando a casa, tem mais alguns para vir. O pessoal tá preparando um café aqui. Meu Deus do céu, um café para... Bom dia. Pra cidade toda. Esperando é bastante gente, né? É, como é que tá? Bom dia. Bom dia. Olha aí. Então, Fábio, a Truíscamp tá. Lá. Você nos presenteando aqui para o primeiro encontro independente aqui é de isso. Camper. Com uma. Vamos sortear uma geladeira aí, né? Uma geladeira, então isso, tá. Já. Ela já vem com o cabo. Só ligar na bateria. E é. o cabo ligar na rede externa também. Então tá, ó. o pessoal tá agradecendo muito aqui. Algum dos felizados aqui vai sair com uma geladeira nova. Zerinho, olha o cafezão que eles prepararam pra gente. Quem quiser participar do sorteio. sorteio tá, quem tá aqui, tá. Quem não tá, não participa mais. Meninas! Chega em perto! Fazer torcida! Quem tiver o número Ele falou três Não, ele falou três ah, o, Fábio, ele falou, o que eu um, eu. isso, O que, que, que, que, que é isso, que Uma geladeira, isso, Valeu! Aí. Vai aí. Aí. Aí. fazer a foto dele ali, Felipe A foto do Felipe Saímos da oficina 2 da Turis Campers, Estamos indo para Serra da Graciosa Vamos fazer um trajeto aqui que o amigo Thiago uh, Organizou para a gente Somos sete equipamentos Radar de velocidade reportado à frente Sendo que um é uma troller barraca de teto porque o camper deles não ficou pronto São lá da Bahia da Bahia Praia do Forte e vieram para o encontro foi sorteado como vocês viram ali nas imagens um resfriar de surpresa que o Fábio da Torres Camper doou e agora estamos aqui na cidade é um pouquinho difícil manter junto Tem sinaleira. Mas em seguida a gente vai estar tá Reunido aí. aí Vamos mostrar agora todas as imagens Vamos ver se a gente faz algumas tomadas aéreas para mostrar as travessias Que a gente fizer e Depois vamos para Morretes Onde vai ter um barreado Que é uma comida típica de Morretes Que fica no pé da Serra da Graciosa e mais tarde a gente vai para o campo Beira Mar, na Praia do Pontal. É um campo muito bem estruturado. O pessoal vai gostar muito ali. Quem quiser pode até esticar um passeio para a Ilha do Mel, que parte dali também. Né? E esperamos que esse aqui seja o um encontro uh, inicial para um grande grupo no futuro, onde muitos outros campers, turistas campers vão participar desse encontro pelo Brasil, porque nós temos amigos em todo o Brasil que tem o, o campeonato da Tourist Campers e a gente está fazendo esse encontro independente para dar esse pontapé de partida, aí, tá bom? Então vou lá, um, uma feliz viagem com as nossas imagens, tá bom? Isso aí, mano, Siga aí para nós. Quer dar um recado? das mulheres, quer falar alguma coisa que está sendo muito bom, muito especial é, a gente está podendo se conhecer melhor e... sai daquela coisa só de... de telefone, né? do whatsapp que a gente... radar semafórico reportado à frente que fica aquela coisa muito impessoal e as pessoas, eu principalmente, não participo muito ali do grupo então... Tá sendo muito bom. O pessoal acho que tá curtindo. E vamos os próximos. É, amor, né? Isso aí. Bora Oi. lá. Olha aí. Potinho, moça. Uhum. Vamos postar lá no grupo. <risos> Ele vai saindo todas as fotos. agora a gente vai ter alguns pontos de travessia de, de rio então a gente vai avaliar se se não se não se sentir com encorajada a passar é só voltar então não é uma coisa obrigatória aí volta alguns quilômetros e, e escapa do rio e esse trecho esse aqui a gente não conhecia mesmo e esse não não conhecíamos que a gente já é. fez até a graciosa Mas pela é outra que... estrada pela outra estrada não. Isso é bacana isso aqui. Valeu. Nós temos aqui várias pop-up e temos uma troller com barraca de teto. A minha, que é o modelo águia, parece que é isso. Que é rígida. E tem uma pop-up num Fiat Toro também. Podemos mostrar depois, tá? Ficou muito bacana né? a pop-up né? no Toro, e eles estão muito contentes. Também aqui lados é mais remato que ele tá pegando, não tem muito o que pegar. É aqui a, é a gente vai é arranhar os carros um pouco. <risos> Ah, que, que ele tá olhando? É aqui a gente vai arranhar um pouco. Beleza. É, dá, é? Se puder postar, ele vai postando. Agora se eu ver um galho muito grande, eu vou ter que dar uma parada e quebrar é. o galho, né? Ah, pois é. Por enquanto é só... só... uns arranhão. É. São galinhos moles, né? É, por enquanto Eita, hum, Ó, eita olha ali Eita, eita É que eu vou segurar ele? Deixa eu ver se eu vou bater nele também Vamos ver Ah, acho que não vai Não, passou de boa Nós não batemos <risos> é, é. Né? Uhum. Agora aqui Mais uns galhos ali Que eu já vi que tem umas taquara ali na frente Ali uhum, Agora tem que abrir mais para cá Ainda bem que não vem ninguém de lá Aqui. Vou ver aqui. Ó. Ah, ah. Ai, aqui eu não sei ah, se vai. Ah, vai ali, ali pro lado. Ele já trampou um ali. Dá uma olhadinha ali. Aqui, ó. Foi detectado o movimento do veículo à frente. Ai. Aqui deu problema. E aí? Vai passar? Vai passar? Vai. Vai passar, sim. Ah, Vai de vi c... vi um lá em cima. Vê se que é o tiro. Um tronco resolveu rolar. É? Boa o tronco. Bem na hora. Bem oh. na hora. Olha aí, rapaz. Não tem cobra. Deu, Deu. Olha ali, ó. Passa assim, ó. E já estamos carregando o um mato lá em cima, Lá em cima? Pode vir, pode vir. Ah, olha essa câmera aí. Movimento do ah, frente. Frente. Deixa eu olhar o tudo. Tá ótimo. E aí? E beleza, já saiu. Foi Agora vamos ver um ali na frente. frente. Vamos lá. Ah, tá bem longe, amor. Pode puxar mais para cá até. <risos> Tchau. Aí, foi embora. Tchau. Eita. trancar isso aqui. Trancar acho que não vai, vai bater isso, vai, vamos ver, ó, não tem nada. foi, foi, foi né, nós já estamos com uns pedacinhos de folhagem de coisa em cima, estamos, é. tá. estamos estamos camuflados, essa estrada antiga aqui, a, que é uma parte preservada da antiga a estrada original, ela é bem bonita, tem muitas árvores com muito musgo, muita beleza natural. Aqui agora nós vamos passar um lugar que vamos arranhar um pouco, faz parte, <risos> né, Tô olhando aqui que a minha é alta, né, é. mas aqui eu disse para eles que aonde eles iam de pop-up eu ia com a rígida, então vamos ver, né, <risos> já estamos vendo água no chão aí. Ainda ruim até de desistir aqui, né? De manobrar. É. é. Ah, tem que limpar o mato, nessa né, ideia. O, o Thiago tá ali... está com uma faca, acho. Já foi lá pra frente. Já. Vamos subir um botão assim. Ali, antes da árvore, tu para, tá? Devagar Devagar Vai devagar Quer vir? Devagar que tem um galho, vira um pouquinho mais pra lá Eu que vou passar? Não, mais pra frente, vamos ver Vem Vem Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aê. Mas vamos olhar primeiro. É, bem devagar. Bem devagarzinho. Bem devagar. Joga pra lá um pouco, ó. Pode jogar, pode jogar no bar. Devagar. Foi detectado morrendo com o veículo da frente. Vem! Devagar! Ei, ei, ei, ei! Não, tem o ar-condicionado lá, cara. Vem aí, vem, vem, beleza. Lembra o motor vai, aí, cara? cara. É, brincadeira! brincadeira. brincadeira dela. Passou, Passou isso aqui, ó. Ah. Nossa. Vamos, vamos lá, vamos lá, em frente. frente! Agora tu, tu fica na direção, porque.. Não dá pra trocar aqui? Dá, é, tá num barral, aí! Mas eu posso trocar por dentro se tu quer. Pode ir pra Na primeira oportunidade a gente vai. Tá? É, esse. isso aí, beleza, vai indo, se quiser soltar agora já dá pra descer aí na frente aí, Ali. Tá. então tá, vamos trocar. Gostei da iniciativa! Céu. entre isso. Eita, por fora. Esse galhão tá aqui, né? E agora? É ah, esse aí que se juntou, acho. E aí, rapaz? Não, beleza? Foi feio. Não é que a gente viu que vocês entraram na estradinha, não. Já vamos correr por fora, chega lá e espera os lados fazer o drone agora Não que... sei dizer Mas foi ah, apertadinho não, ali muito enroscada O ah. tempo inteiro Não, e tem o... Não, não, foi só os um matinhos É, É, Eu Então, a gente todo Nós estamos carregando o mapa em cima. É, não. Olha, mas foi Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grab? a sleep